Eu fiquei feliz demais, né? Porque é bom saber que a gente tem a própria casa, né? Saber que aquilo é meu. E que eu não vou mais, assim, estar precisando morar na casa dos outros por favor, nem nada. Eu indo pra lá, eu acho que vai mudar bastante, né? É o começo de uma nova vida, sem nem é o que dizer, Sim. porque eu fico emocionada, sabe pensar? Porque é muita felicidade, né? A gente ter a casa da gente, né? E saber que é seu, que você não vai precisar estar morando assim na casa dos outros, nem nada.